Ok pessoal, vamos lá para mais uma aula Iniciando, vamos iniciar agora um projeto Então, vou criar um novo nível Eu vou escolher esse aqui ó, vazio Não vou salvar Então, Temos aqui uh, um espaço onde iremos construir o nosso cenário Tá Vou colocar grades aqui em 10 E Primeiramente vamos iniciar um nível básico, construir com o BSP, tá? Então vamos lá. Apenas uh, seguro aqui, ó, e arrasto para minha cena, tá bom? Ok, agora eu vou aqui posicionar acima da grade, tá? abaixo. Aí. então vamos aqui bom eu vou usar a imaginação eu não tenho um concept aqui nada programado para fazer o que é bem importante você sempre ter um um esquema né tem uma planta baixa dali aquele, de um determinado cenário que você quer fazer né é bem mais prático você não fica perdendo tempo em fazer medidas aqui já está tudo ali no papel né que você precisa fazer mas nesse caso eu vou utilizar aqui a criatividade tá ó então tem um box aqui é a minha geometria inicial aqui para meu cenário e eu posso fazer de várias maneiras eu posso já que eu defini definir valores por exemplo seria a ah, 10 metros né? mil Uh, seria 5 metros e 2 metros, colocar aqui 300, que seria 3 é, metros, pois é. A, a escala aqui de unidade da, da Unreal, ela eu vou explicar melhor isso quando, quando eu for falar sobre importar objetos. Então, digamos que seja em centímetros, né? Certo. Então assim, eu posso fazer de várias maneiras. Uma, uma iniciar um cenário. Aqui eu posso definir uma sala vazia, tá bom? E eu poderia estar acionando essa opção aqui, ó, que ela já me gera um, um cenário, uh, já me gera um cenário interior. Tá, mas eu vou explicar outra forma para que você conheça de você construir é, o cenário interno sem a necessidade de marcar essa opção que é bem simples tá bom ó eu estou aqui trabalhando com a vista apagado porque não tem não tem um, iluminação alguma aqui tá se você deixar nesse modo ele já ó tá vendo não tem nada tá bom então nós temos que trabalhar com o modo apagado por enquanto ok olha só então tenho aqui um retângulo e vazio não tem nada por dentro eu vou aqui uh, sair dessa visão tá bom trabalhar com essas aqui aqui em topo eu posso fazer uma cópia desse objeto ctrl c ctrl v tá bom e editar utilizando o Edit Geometry. Eu seleciono aqui as vértices do objeto, ah, lembrando que tem que estar tá em local. Aliás, perdão, tem que estar tá, ah, em mundo, né? Você percebe que o íconezinho do da Terra? Porque se tiver em local, você vai estar editando da forma errada, tá certo? Então, certifique-se de estar tá na no modo padrão, né? E aí, ó, você arrasta, tá bom? é sempre bom trabalhar com umas grades como eu já havia falado nas aulas anteriores porque você tem ó precisão ó tá bom se eu desabilito isso aqui você nunca vai conseguir ó obviamente deixar no canto certo né na medida correta tá ó. você percebe tá bem claro que ó eu, com, eu consigo arrastar o meu o meu objeto né ó, fazer a alteração de acordo com a grade ó. tá vendo e se eu desmarco isso ela não tem essa precisão, então eu vou aqui arrastar para dentro, tá bom, e na vista lado, no caso na vista dianteira eu também preciso arrastar aqui ó, E aqui, também, nessa vista, eu preciso fazer as alterações. Tá? Olha aí. Então, aqui eu defini o meu cenário interior. Ainda não apareceu nada, porque essa também é uma forma em modo aditivo. Né? Eu estou adicionando geometria. E, nesse caso, para fazer cenários interiores, eu preciso... É, subtrair de, um, de uma geometria ah, existente digamos assim então nesse caso aqui ó, eu seleciono essa geometria e em detalhes eu mudo para subtrativo pois é, não me apareceu porque ou foi o problema aqui que não adicionou deixa eu dar um ctrl c eu apago e dou ctrl v pronto, agora me atualizou então aqui eu tenho o um, que seria um cenário interno, né? Ó. ok, eu, eu vou pegar, fazer mais uma alteração nesse box, vamos começar de outra maneira, aquele foi apenas um exemplo que eu dei, então vamos agora, é, eu vou deletar isso aqui, e vou novamente trazer o um box para cá. Uh, BSP arrasto para onde eu quero tá? E aqui eu vou uh, posicionar, tá? deixar acima da grade. Eu vou aqui em detalhes agora. Eu vou fazer as alterações que eu preciso. né que eu quero, eu vou, eu vou começar fazendo uma sala, por exemplo, ela vai ter 500 por 500. E aqui vai ter ah, 50, Pronto. tá bom? Ó, aqui passou porque não foi um, um valor, digamos assim, um valor exato, né? Pra que, no caso a grade está em 10, eu coloquei 50, eu, eu teria que colocar um valor que encaixasse aqui na grade. Mas isso não, não interfere em nada não. Você pode estar tá ajustando isso aqui. Eu construí aqui então o uh, que seria um piso, tá bom? Eu vou aumentar isso aqui, vou deixar aqui em, em mil por mil, pronto. Aí eu posso uh, fazer uma cópia de, desse modelo, né? Dessa geometria e fazer alterar, né? E transformar isso aqui numa parede. Mas eu vou preferir fazer o seguinte fica, ali, fica ali a escolha de vocês eu vou novamente arrastar o box para cá tá? em detalhes eu defino os valores aqui que eu quero vou deixar aqui em 1000 no caso uh, é no, i, no x, no valor de x eu tenho que botar 1000 aqui eu estaria no valor y eu defini um valor de 10 por exemplo que seria a espessura da parede, tá, e agora eu posso fazer uma cópia, eu baixo pra cá, tá certo, faço mais uma cópia, tá bom, eu posso rotacionar, ó, mas aí o que é que acontece, eu rotacionando eu altero os valores aqui, ó, então, para não acontecer isso, eu fiz a cópia e vou alterar os valores. No caso, agora eu preciso adicionar aqui no Y 1000 e no X 10. Ok. E aí eu posiciono, fechei aqui a minha sala, né, o que seria um quarto ou alguma coisa. Aí nessa visão você vai poder, ó, estar ajustando, né que fazendo os ajustes, tá bom? É, selecionando, você dando um clique na vértice aqui do, do do modelo com o botão direito, você vai posicionar o o pivô sobre a a, a geometria, tá? na vértice da geometria. E aí você arrasta, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado que às vezes ela acaba afastando, né? Isso às vezes pode atrapalhar, tá bom? Aí. Então aqui eu montei uma uma sala. E agora eu preciso fazer um ajuste aqui na em uma dessas vistas que eu seleciono a todo, todas as paredes e um clique com o botão direito na vértice e arrasto é, como está passando aqui então ó, eu venho aqui na grade ponho 5 e ajusto aqui com o chão as paredes com o chão tá bom uh, agora vamos fazer um teto tá bom aqui ó seleciono o chão faço uma cópia e solto eu vou baixar isso aqui vou deixar em, em 10 também deixar em, em 20 mesmo estava em, em 50 deixa eu colocar em 30 pronto eu pressionando o f ops eu pressionando o f eu, eu Ajusta a câmera né, em torno do objeto Da mesma forma Nas, nas, nas outras vistas né? Eu pressiono o F e elas já, atualiza, já atualizam Todas juntas Ó, Certo? Então fiz aqui o meu cenário interior Tá bom? Tá bem espaçoso aqui uh... E agora vou, vou trabalhar um pouco mais aqui né? Dividir essa, esse espaço né? Eu vou pegar aqui uma parede dessa, por exemplo, a fazer uma cópia. Tá? Eu quero trabalhar com uma, uma grade maior, então eu vou colocar aqui em, em 100. E aí eu faço, coloco mais ou menos aqui. Vou fazer mais uma cópia para cá. Aqui seria então o um corredor e aqui a divisão, né? as paredes, vou dar acesso aqui para outro, outro espaço. Eu vou agora pegar, fazer uma cópia nessa direção aqui, ó. então seleciono o eixo, pressiono o da, o alt e arrasto. E agora eu vou uh, vir aqui nos valores. No caso eu quero mudar o, o valor do, do Y, então quero pôr aqui em 200, e agora eu trago para cá, tem que ser mais, tem que ser uh, 300, vamos ver, 350, 400, Ultrapassa um pouco, mas tudo bem. E agora eu ajusto. Ah, faço os ajustes aqui. Põe aqui na grade menor, 5. E aí, ó. Tá bom? Fica tudo certinho. Por isso que é sempre importante trabalhar com as grades. Tá bom? Ok, então eu fiz aqui uma divisão, ó, é como se fosse um cômodo, aqui outro cômodo, tá bom? Talvez esteja ruim de ver porque não tem iluminação, mas aqui é um cômodo, outro cômodo, aqui também tem um corredor, tá? E aqui mais um outro espaço. Eu vou fazer mais uma cópia pra cá, ó. Certo, deixa eu fazer o seguinte aqui. Fazer um modelo aqui. Pronto. Aí. Depois eu ajusto isso aqui, tá? Vocês podem fazer isso. Ajustar logo, eu tô gravando, então para não perder tanto tempo. E agora eu vou fazer uma cópia rotacionando. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Seleciono o objeto, tá? Posso estar tá mudando, Apertando a barra de espaço Escolho, escolho aqui, ó Girar E seguro o Alt E aí eu arrasto na orientação que eu desejo E vai também me fazer uma cópia Tá bom? Girei em 90 graus E agora eu trago para cá E faço o ajuste aqui na vista topo Pressionei o F, né? para aproximar E agora é só eu posicionar onde eu quero Olha aí Perfeito Que depois é só você ajustar Nesse caso, tá pra fora Seria um problema se ficasse, por exemplo Deixa eu rapidinho só pra mostrar pra vocês Se ficasse uh, Se ficasse assim, ó, por exemplo Então você tem um espaço aqui que tem que ser é, fechado, né? porque quando você renderiza, uh, quando você vai renderizar as luzes, então o motor gráfico vai, co vai copilar uh, todos esses espaços entre os objetos, no caso para fazer o bake, né, de iluminação, de renderização, de sombra, sombreamento, essas coisas que você sabe bem, né? quem conhece uh, mental ray, esses esses plugins aí de renderizar os cenários no 3d max ou maya enfim da mesma forma é aqui no editor então eu fiz aqui um modelo construí aqui uma outra sala né dentro do cômodo esse e nas, nas, na próxima aula vamos estar, vou estar colocando portas janelas e outras coisas mais aqui nesse cenário tá bom até mais